Depois da grande crise mundial com a pandemia do Covid-19, agora o Brasil cai em uma endemia de dengue e chikungunya. A região do Triângulo Mineiro sofre com o grande índice de dengue e já existem cidades a 100%. De lá fala o nosso correspondente do canal Mais Brasil. Boa noite, Jota Sardinha. Boa noite, José. Boa noite, queridos telespectadores do Guia Brasil TV. Estamos chegando para trazer informações ao programa Ponto Final. E hoje nós falamos aqui dos estúdios do Canal Mais Brasil, no Triângulo Mineiro, Estado de Minas Gerais. Vamos trazer informações para vocês hoje a respeito da Dengue, o Aedes aegypti, no Estado de Minas Gerais. Mais especificamente, no Triângulo Mineiro. 26 cidades no Triângulo Mineiro estão com problemas de risco com focos do mosquito Aedes aegypti. E isso é um tanto quanto preocupante. De acordo com a secretaria, esses é, esses lugares onde está acontecendo os focos de mosquito da Aedes aegypti são cidades com tamanhos menores e cidades com tamanhos maiores. Vamos trazer aqui, por exemplo, para vocês algumas cidades que estão em risco no Triângulo Mineiro. Por exemplo, a situação de Abadia do Dourados está com 5,3%, Araguari 4,8%, Araporã 9,4%, Cascalho Rico 8%, Estrela do Sul 4,8%, Monte Alegre de Minas 100%, Patrocínio 8,7%, Romaria 4%, Tupaciguara, com 4,6%. Também temos a cidade de Itapagi, bem pertinho aqui é, da cidade de Frutal, com um risco de 5,3%. Temos também Perdizes, com 4,3%. Pirajuba, 8,3%. Também aqui pertinho de Frutal. Planura, 4%. Uberaba, 7,7%. Brasilândia de Minas, 9,7%. Carmo do Paranaíba, 5,1%. Cruzeiro da Fortaleza, 6,7. E ainda Campina Verde, com 5,8. Canápolis, com 13, altíssimo, né? E Camp é, Capinópolis, 7,7. E 11,6. Olhem, a cidade de Tuiotaba é uma cidade com pouco mais de 100 mil habitantes, né? E ainda temos Santa Vitória, com 7,5. De acordo com a secretaria, é, esses municípios. Contam com risco. Vale a pena salientar que a cidade de Frutal, que é onde nós estamos mandando as informações para vocês, não está em risco, mas em pena, apenas em sistema de alerta. Mas no caso aqui de Frutal, nós constatamos vários casos de dengue. Aliás, vários não, muitos casos de dengue. Será que realmente nós não estamos em risco? Mas isso não depende de nós fazermos essa constatação. A verdade é que é preciso tomar cuidado, cuidar muito, tomarmos muito cuidado com os criadores dos mosquitos Aedes aegypti. De acordo com as informações que nós obtivemos de pessoas especializadas da Secretaria Estadual de Saúde, é necessário que cada um faça a sua parte, é necessário que cada um cuide dos criadores de mosquitos Aedes aegypti. Lotes baldios, ou seja, terrenos baldios, é, aqueles pratos onde colocam-se os vasos né, de flores, chassim, onde fica um acúmulo de águas e ali é necessário... Que realmente, a você dona de casa, a você meu amigo, tome cuidado para que isso não se espare de hipótese nenhuma. Não só em Frutal, mas em toda a nossa região. E por que não em todo o Brasil? Portanto, essas informações que nós tínhamos aqui do Triângulo Mineiro para o Guia TV no programa Ponto Final. José, um abraço para você. Amanhã a gente volta aqui dos estúdios do Canal Mais Brasil, do Triângulo Mineiro, Minas Gerais, para trazer mais informações para vocês.